Então nós temos que deixar as sementes da verdade absoluta, onde, onde a Bíblia fala em sementes que você deixa plantadas, é, a verdade é a famosa semente de maior valor, porque aparentemente as coisas estão todas humanas e a pessoa se perde nessa, nessa, nessa crença errada consideram tudo humano, se você pega um, um, um telejornal de, de notícias, por exemplo, eles consideram todos os, os problemas humanos como verdadeiros. Para você, eles são todos falsos, como a Maria Watt costuma colocar, são puramente nada. E a pessoa aceita que tem guerra, que tem problemas na guerra, que tem... É um mundo conturbado, né? A Lívia de Wattes, por exemplo, ela dizia o seguinte, a verdade não é algo que você vá conhecendo para que as coisas melhorem. Ela é uma admissão daquilo que pronto de Deus universalmente e manifestado e expresso é um erro essa citação das crenças humanas aí que, que fala em isso Deus permitiu aquilo Deus não permitiu até parece que a vontade de Deus está ele mesmo colocando em, em juízo o que, é que Jesus disse eu vim a fim do juízo, para que os que não veem, vejam, né? é, e para aqueles que acham que veem, fiquem cegos. Esse é o juízo. Então, a, o que eu quero passar de início é essa passagem do, do juízo, o que, que significa? Porque ninguém na bola, né? Você sai para a rua, ou sai para a televisão, ou qualquer mídia. Aquilo que o mundo estiver aceitando como verdadeiro, você já aceita também. E, e cadê a diferença do estudante da verdade? É aí que está a diferença. Quando Jesus era chamado para atender um, uma ocorrência... Ele se preparava para não aceitar o que a maioria estava aceitando lá. Se ele fosse passar pelo vale de leprosos acreditando em, em leprosos, ele não faria a cura de leprosos. Por quê? Porque a, a, a doença não é realidade. E é aceita como tal. Todo mundo passa. Quem, quem mexe com isso aí direto, ganhou um praticista, por exemplo, ele vai passar a vida inteira treinando para não aceitar o que o mundo aceita como eh, Barrabás ganhou a, a posição em vez de Jesus. Né? A vontade de Pilatos foi deixar o povo resolver quem teria... É, que avaliar a soltura a ou a crucificação de Jesus. Ele achou que era o povo, passou para o povo. E o povão gritou Barrabás, para soltar. Né? Isso tem o um sentido metafísico também de que o barrabá sim, simboliza não uma verdade. É o contrário. É a antítese da verdade. Você está sabendo que Deus é tudo. Então, a totalidade de Deus está expressa. Nós não vamos é, entender um Deus que deixou parte de si mesmo sem expressão. Está tudo expresso já. Quando João passou ao mundo... A a passagem que todo mundo já, já leu lá em algum texto, as coisas que são desde o princípio, são as que são agora. Não tem obra que Deus fez depois. Tudo já está consumado. Então isso aí é uma tremenda força para quem é, quer se dedicar à cura espiritual, para ele saber e na parte de Deus, está tudo prontinho. Tudo que ele quer curar, está tá curado já, está perfeito. E tudo que ele enxerga como imperfeição não existe. Qual a oração de Jesus que nós passamos ultimamente para aí? Oro para que todos sejam um, assim como nós somos um, perfeitos na unidade. Então, se a pessoa fizer alguma oração para si mesmo, deixando de acreditar que ele é perfeito nessa unidade do Pai e Jesus, ele está negando toda a verdade. Porque, segundo as religiões, a pessoa tem que se diminuir. Eles não falam como Jesus queria que falasse. Entendeu? Quando Paulo disse, o Cristo está em nós, ele disse também... E quem não, não aceitar essa verdade aí, já está é, sendo o contrário da verdade. Entendeu? Então, toda a verdade que está, que eu falei, já está manifestada, não está sendo vista. Por isso que a ilusão aparece. Aparece porque deram chance para aparecer algo que não fosse de Deus. Então, a você aceitar a presença sua na unidade perfeita e nessa unidade citada por Jesus. Ele falou, aceitem que a verdade está manifestada. Assim como nós somos um. Não tem divisão na, na existência. E a pessoa fica lá, uma parte do corpo não está legal. Eu, tem, tem gente que fala que a família inteira sofre desse problema. É, e, e, e dividem a obra. A casa dividida não subsiste. Os princípios são absolutos. Né? A pessoa que, que pegar os princípios verdadeiros, a palavra oniação, por exemplo, que é muito falado atualmente, que Deus é oniação. O que significa? Que toda a ação que é verdadeira é feita por Deus. Não tem outro autor então, se a pessoa acredita em vários criadores, que tem criador do mal também, está é, aceitando a crença pura, né? que não tem valia nenhuma. Então, a, esses encontros são lembretes daquilo que nós temos que reconhecer. Né? Eu venci o mundo, disse Jesus a mesma unidade que ele está falando para nós sermos. Eu não posso falar que eu tenho uma outra unidade em que Jesus é um comigo, eu sou um com Jesus, e que tem alguma obra divina que não esteja sendo agora. Todas as obras divinas estão sendo feitas agora. É o, era desde o princípio. Então, se isso não for aceito, a pessoa tem que começar a aceitar. É assim que, que conhece a verdade. Ele tem que pegar uma aparência como teste. Como vou aceitar essa aparência ou vou aceitar a verdade? Vai optar pela verdade, né? Quando ele aceita a verdade, vai lembrar da oração de Jesus. Oro para que todos sejam um. Assim como nós somos um. É como ele é um com Deus que nós vamos aceitar que nós somos. Não é para ler isso aí é, sem dar bola nenhuma. É um conteúdo de, de percepção mesmo. Você vai perceber que você é um com Deus como Jesus sempre esteve. Jesus, Buda e todos os mestres. Na verdade não tem mestre nenhuma. É, é, é a forma de dizer. Aquele que entendeu algo da verdade, quando a maioria não entendeu ainda. O que a maioria atende? As crenças coletivas. É uma atrás da outra que aceito diariamente. Todo dia tem crença coletiva se, se, se oferecendo e a pessoa aceitando. Então ela tem que criar um, um, um meio próprio dela, de parar com isso aí. Pra isso que tem as, pal as palestras. Tem os textos, tudo mais. Né? Alguém não entendeu alguma coisa que eu falei? Não, por enquanto ninguém tá perguntando nada, mas teve aquela questão que eu te falei da de uma pergunta de uma uma pessoa sobre a função do alimento, né? Função do alimento? Isso. Ah. A função do alimento quando a gente come é, do reparo da, da imagem. Você fala a pessoa usar alimentação diária para preservar o corpo? Isso não precisa preocupar com, com nada do corpo o corpo carnal é, é só para atrapalhar é, o corpo que nós temos é luz a natureza dele é, é Deus então da cabeça aos pés nosso corpo é luz naquela experiência que eu passei é, sozinho quando eu ia para baixo para ver meu corpo eu achava que eu ia ver o Dante eu só vi luz para cima, para baixo, para direita, para esquerda, onde a visão alcançasse, era luz. Foi por isso que eu lembrei. Já falei isso. Que eu lembrei dessa passagem de João: Deus é luz, não amei é trevas nenhuma. Então, quando a pessoa está aceitando treva como realidade, aquilo para ela é normal, porque todo mundo aceita. Se você bater a cabeça na porta a cabeça vai doer e vai falar que está doendo porque bateu a cabeça. Você entendeu? Cadê, cadê o Deus que é tudo? Que é luz? Não está sendo reconhecido mais. É essa que é a, que é a questão. A verdade é que precisa ser reconhecida. Mas isso é uma coisa que tem que ser natural. Porque Deus é tudo. Né? Eu estava vendo passagem da Bíblia, onde os discípulos não conseguiram fazer as curas e por falar para Jesus que estava acontecendo aquilo, ele foi chamar os discípulos para dar bronca nele. Não foi dar bronca em quem não, não se curou. Era quem está vendo. Eu vim para que os que veem fiquem cegos e os que não viam, passem a ver. Esse é o juízo. Então o evangelho é prático, ele é altamente prático, tem serviço para ser feito, diariamente, não precisa procurar, o mundo já, já oferece, né? Então essa pessoa tem um, esse conhecimento, e toda a ilusão, toda, não tem nada além de Deus, né? Então tudo é ilusão, ilusão no sentido Real da palavra. Né? Mas a, a mente carnal aceita a, a ilusão. Então a gente não pode dizer que nós temos a mente carnal. A oração de Jesus é o contrário disso. Tem que ter o teste, tem que achar a hora para fazer o teste e observar se fez mesmo a troca. Troca essencial. É chamada troca essencial da metafísica. A pessoa não vai mais dar força para o mal. Quando Isaías deixou a, a, os preceitos dele lá, ele falou lá. Aquele que não tem olhos para ver o mal. Está lá. Não ter olhos para ver o mal. É, em Isaías. Eu, eu não tenho certeza, mas acho que 15. 15. Capítulo 15 ó, oh, procura no Isaías lá que está lá. Jesus também falou, não acreditar no mal. E tem uma frase de Abacuque, que é um livro bíblico, que está falando lá que Deus é puro demais para aceitar o mal. Essas frases todas, elas são aceitas como expedientes para cura, porque facilitam fazer a cura a pessoa não está mais pensando o problema como estava. É isso que é o problema de, da maioria, né? da razão para a ilusão. Dúvidas? Por enquanto ainda não. Não? É, ainda não, o pessoal está meio acanhado. Ah, é? <risos> É, porque eu falei um monte de coisa que ela vai se fazer dúvida. É, né? com, com certeza. certeza. É, como como no começo, começo a gente... Aqui, aqui, aqui um, um um o operador, operador aqui contratado, contratado é. este que vos fala, não, não apertou, apertou botão o botão do, do microfone, então, então não, saiu não saiu a minha, minha voz aqui, eu fiquei parecendo um, um mímico. Tá falando. É? Tá Mas é? aí eu consegui, eu consegui aqui a colocar a tempo. A tempo. E... É. Aí, aí tá chegando, tá chegando agora tá aparecendo o pessoalzinho, pessoalzinho e tal boa, boa noite a todos aí que estão chegando, que estão chegando. e se, se o pessoal alguém tiver alguma dúvida que queira, queira perguntar para o que à vontade, vontade é... É... Aqui, aqui não estão nós fizemos essa live de surpresa não houve uma, uma preparação, preparação para isso, isso. apenas, apenas mais, mais como um teste inicial aqui no... do do nosso, do nosso novo projeto, projeto de tentar, tentar fazer, fazer esse, esse tipo de live, live via telefone. Pergunta para eles aí. pergunta Pergunte a eles se eles entenderam o que é o juízo justo que Jesus falou que veio para isso. Aí, pessoal, vocês ouviram a pergunta. Vocês entenderam o que é o juízo justo? E... Vamos ver. estão... O pessoal já está um pouquinho acanhado que Tem... Algumas pessoas aqui é, só tem Deus aí, não tem ninguém acanhado aí, é, é com certeza. Dizem. Só tem Deus é. aqui, é nós nossa, e nós nos manifestando a luz, é o que Jesus falou na, na montanha: vós sois a luz do mundo, como é que vai estar acanhado aí? Não tá aí acanhado coisa nenhuma, está aí para aprender a verdade eterna. Eu estou tentando lembrar aqui de umas perguntas que o pessoal fez aí durante as, as apresentações das, dos vídeos, né, das fitas. e teve muita perguntinha relevante com essa questão da alimentação. É. Então, a gente está tentando aqui levantar algumas perguntas que o pessoal possa aparecer. A, a Rosane, a, boa noite, a Rosane, a, boa noite Rosane, apareceu... Vila, boa, boa noite. noite, sejam bem-vindas. Se, se tiver uma, uma questão, questão aí para colocar aqui, a gente pode passar para o Darcio e ele gentilmente nos dará uma resposta. Enquanto pergunta para a Rosane o que, que ela entendeu do juízo do justo. Eu acho, acho que ela ouve, acho chegou, ela chegou agora. agora. Ah, é? <risos> Mas ela está aí. Então, estamos estamos, estamos, estamos vendo aqui, aqui, acompanhando. acompanhando. E estamos vamos ver se, se eles... Ah, tá outra pergunta. Outra pergunta <risos> para todos aí. É, entenderam <risos> o que a metafísica ensina como oniação? É importante, é isso. hein, pessoal? O que é a oniação segundo a metafísica, a metafísica ensina, ensina. É, tem um, um delay, um, um atraso, atraso, viu, Dárcio? Tem um atrasozinho, faz parte faz da, da, da internet, da, da, da, da, transmissão da transmissão aí via YouTube, YouTube. É. mas é, aos, é, aos poucos o pessoal vai chegando, chegando e vai questionando. questionando. Uhum. <risos> Aham. A Rosane pediu desculpa, fique à vontade, é normal, a gente fez uma, uma live de surpresa, viu, Rosane? Viu, Fique que eu à vontade, vontade aí para perguntar, perguntar qualquer, qualquer coisa. <risos> <risos> Mas é, porque a turma está tá chegando a aos poucos. poucos. Como, Como é a inicial pegar. aqui, pessoal, a gente está fazendo uma experiência, é a primeira transmissão aqui dessa nova, nova proposta, proposta é, que foi inspirada aí. aí. É, então, a gente está... Começando a, a experimentar essa, essa relação né, né, de contato, contato, de perguntas. perguntas. Ah, é, Olha, a, a Mila, Mila falou aí, o juízo justo seria a perfeição, perfeição, retidão? Não seria. Não? Não. <risos> Eu vou falar o que é o juízo justo. Segundo Jesus, né, é, o juízo justo é aquele que não julga pelas aparências. Ele julga segundo o juízo justo, que é você enxergar o erro como não existente e só Deus como presente. E muita gente já, já explicou para mim que eu conheço toda a Bíblia, já li a Bíblia toda, né? Aí você pergunta como é que é o juízo justo, que Está lá na Bíblia que Jesus disse que foi para isso que ele veio. Ele não veio aqui para fundar a igreja. Não fundou a igreja nenhuma. Quando falaram que, que ele cri, criou a igreja católica, inventaram lá a interpretação dele. Mas o fato é que, é, quando ele falou, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, a pedra era... Quando, quando Pedro foi anunciado, possível de dar informação ao mundo sobre o que, que Jesus estava sendo ali. Era o Espírito do Pai. E o Pai te revelou. E essa revelação do Pai sobre o Filho que Pedro escutou é, referente a Jesus não é a igreja que ele está falando. Entendeu? Passaram para a igreja Ele estava falando De quem os homens Diziam que ele era E ele, Pedro falou Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo É esse aí O juízo justo Quando nós olhamos Para qualquer filho de Deus Com o juízo justo O cara Que vende no mercado lá Vende carne, verdura ele é o mesmo da unidade citada por Jesus, que ele mandou orar para serem um. Ele deu até o exemplo de quem for ao hospital e visitar um doente ou, ou um preso na cadeia. A mim estarei visitando. É o juízo justo. Então isso aí precisa ser posto em prática a pessoa tem que ter alegria de saber isso e de colocar em prática. Né? Agora, para chegar na cadeia e chegar preso lá dentro, é a mesma coisa que o guarda também vê. Né? Não sei se é metafísico. Houve um caso que eu li uma vez do, de uma pessoa que foi virar um doente no hospital e o médico lá que o paciente estava tão mal que ele ia deixar entrar porque... Viu que era amigo dele, ele entrou, entrou e alguns minutos depois os dois saíram, o, o cara que entrou com o doente. O que, que aconteceu lá dentro? Ah, eu fiz, eu, ele fez oração para mim, entendeu? Porque a pessoa que faz oração duvidando que vai, vai curar, está acreditando no erro. a verdade tem que estar tá falando mais forte do que o erro você tem que reconhecer a verdade eu coloquei um artigo uma vez que você deve logo de manhã já antepor os conceitos humanos sobre as pessoas e o mundo para não se deixar confundir outra vez pelas ilusões entendeu? a pessoa de cara levanta de manhã fala, o meu dia de hoje eu só vou enxergar a perfeição. É a oração de Jesus. A oração de Jesus sobre todos ao mesmo tempo. Não é só o, o doente que, o, que a pessoa visitou no hospital que está sendo visitada. Quem estudar a obra do Joel Smith vai saber que é, ele curou para uma... É, plateia seleta de pacientes dele, ele curou todo mundo ao mesmo tempo que fez a cura para outros. Ele ficou pensando assim: olha, mas eu não fiz a cura para tais pessoas? E também receberam? Foi aí que começou a, a, a, teoria, foi a teoria do caminho infinito. Ele via as pessoas sendo curadas, mas ele tinha curado só. Algumas pessoas. Então ele corrigiu. Fazia para todo mundo. Se você pegar o artigo dele sobre a cura espiritual, tem artigos dele citando esse fato aí. As pessoas envolvidas e os sintomas das doenças não fazem parte da cura. Não fazem parte da cura. Tem muita pessoa que pede a, a ajuda espiritual e não, não esquece meu nome, hein? não vai esquecer meu problema. Não é para lembrar. O artigo dele de título é esse. A doença e o problema não fazem parte da cura espiritual. É porque Deus é tudo e a pessoa não parte disso. Então, ela está partindo do que não existe. Achando que o que não existe é mais poderoso do que o que existe. O poder de Deus é reconhecido quando nós percebemos a sua onipresença. Você vai reconhecer a onipresença na sua presença. E achar também que é só Jesus que tem o poder, não foi o que ele ensinou. Fareis as obras que eu faço e fareis maiores do que essas. Isso ele ensinou. Agora, a pessoa tem que fazer para provar. Né? E, e a verdade ele passou certinho. Está lá a verdade. Toda a verdade está manifestada já. No começo eu falei hoje que tem, tem grande aceitação a crença de que a parte da verdade que ainda estão para se manifestar é mentira isso aí, Deus se manifestou integralmente entendeu? quando o Evangelho de João está escrito lá no começo entendeu? no princípio era o verbo, o verbo é Deus e sem ele nada do que foi feito se fez está lá que nada foi feito que, eh, se fez nada do que foi feito se fez é toda a verdade absoluta que nós fazemos parte dela, a, a, a terapia de cura espiritual, ela é automática. Qualquer princípio que a pessoa adotar, ele está fazendo correto. Ele nunca mais vai falar que ele é um cidadão qualquer aí, longe de ser um Cristo. Ele é o Cristo. Está revelado na Bíblia isso aí. Então, as palestras, os textos são para animar a pessoa a praticar o que já ouviu. Entendeu? Entendi. Alguém ficou com dúvida? Eu acho, que acho que todo, todo mundo, mundo entendeu, entendeu aí. Mundo Ou se não entendeu, entendeu que terá, terá tempo para rever aí várias vezes. vezes né? Né? É. O Fábio fez aqui um comentário, uma pergunta, uma pergunta dizendo né? é, Uniação seria a ação de Deus. A própria. A própria. É. Mas desde que veja Deus como sendo toda a ação. Você não pode julgar que Deus não seja toda a, a, a, a toda a ação verdadeira é de, é de Deus. Então se a pessoa estiver aceitando que Deus é toda a ação, é a uniação. E outro detalhe que tem que ser reconhecido é que nós somos essa oniação na parte divina que Jesus citou na oração dele. Então, na, aquela pessoa que fala, fala ah, em cinco minutos eu faço as minhas orações. Que oração é essa, né? Que oração é essa? Oração turbo. <risos> A oração, ela tem que fazer, ela, o tempo, ela tem que ser dado a ela o tempo necessário para nós aplicarmos os princípios. O mais importante é a oniação. Você não vai pensar que você é uma ação né, que não é una com a oniação de Deus. É a mesma ação. É a mesma que se alguém visse Jesus passando. Estava passando com a vida dele também lá. Ele acha que não. Se Jesus visitasse um, o Vale dos Leprosos, todos os leprosos estavam inclusos na oniação. Não é uma coisa é, humana. Não tem humanidade né, na, na prática da verdade. Né? Deus é Espírito. Deus... Jesus deixou bem claro isso aí. Deus é Espírito... E adora os que eu adoro em espírito e em verdade. Você vai visitar um preso na cadeia. Ou um doente na, no hospital. Acreditando que visitou um doente e um preso. Não tem verdade nenhuma aí. Tem nenhuma verdade. Não fez o benefício espiritual nenhum. Agora, quando ele aplicar o que Jesus está ensinando... Você é o Espírito do Pai. É aí que surgiu a igreja dele lá. Que ele falou para Pedro: Tu és o. Em, sua... em seu nome, é... ele dirigirei ele... Ele... Ele a minha igreja. Essa igreja existe como Espírito. Ah. Deus é Espírito a bíblia inteira falando isso e o juízo justo é o juízo segundo o espírito não segundo a matéria a matéria para dar opinião ela pode enforcar o físico nunca prestou opinião correta nas palestras eu perguntava quem que está me vendo aí todo mundo levantava a mão vocês estão vendo o Darcy ou estão me vendo? a pessoa vê o corpo lá fala, a palestra está vindo daquela pessoa ali. Ó. E assim é com os mestres também. Parece que o mestre enche de gente lá para ficar perto dele. Saibava lá já, mil, milênios, né? milhares de pessoas acompanhando a palestra. Tem um padre que falou uma vez que eu vi. ele falar que sorte os cristãos primitivos que tiveram a, a regalia de andar junto de Jesus. Para eles, o importante é, é alguém que nem Jesus andando perto deles. Não é o espírito deles. É essa é a crença coletiva. A pessoa acha que ela é um inferior. Tem alguém que é um espírito mais elevado. Uma vez eu perguntei no, numa sala de, de espiritismo, eu entrava em todas as salas lá na internet, perguntei por que, que os médios se juntavam lá em sessão espírita para ficar contatando mortos e pegando informações com eles. Aí a resposta foi unânime. Não, porque nós estamos entrando em contato com espíritos mais elevados que o nosso. E aí, eles escutaram o que eu falei: que o nosso é Deus. Qual é o mais elevado? É, Não é um absurdo? Beleza. é uma crença habitualmente aceita, entendeu? E a pessoa. A quem sou eu para afirmar isso aí? Quando Jesus subiu ao monte, ele disse para todo mundo que estava lá, vós sois a luz do mundo se alguém repetisse com ele veria a luz tivesse aceito que era a luz mesmo mas todo mundo aceitava que era um mortal qualquer esse trabalho aí contra as religiões que o, o Deus dele das igrejas é, é, quando eles pedem, eles falam Vão com Deus que o Senhor vos acompanhe. Então a impressão que dá é que tem um, um Deus através de cada mortal. E não tem Deus imortal nenhum. Quando Jesus falou, é, Deus quer que seja reconhecido como Espírito e em verdade. É, o, estudo, o estudo é esse aí. Você olhou o seu vulto lá no espelho achou um corpo carnal, você não tem que ter ligação nenhuma com aquele ser. É evidente que você vai conhecer o ensinamento, várias, várias vezes ler, dedicar, para receber a verdade nua e crua. Né? O professor de mundo da unidade, ele publicou sobre a verdade, ele ele contou o seguinte, que quando as pessoas recebiam parábolas, qualquer comparações, alegorias, era tudo bem aceito. Mas falou a verdade, todo mundo corre. Então, a, a verdade entrou lá. O povão todo que estava lá, gritou para ela, saia daqui sai sua despudorada, porque eles estão acostumados com alegorias, Com, é, eu vou falar sobre os dois, é, a parábola do, do filho pródigo, tem dois filhos, eu vou explicar alguma coisa dos filhos aqui, todo mundo quer, quer saber. Agora, você fala que o Espírito que está sendo falado é o seu. Não tem outro para você cuidar dele. É você o responsável pelo seu Espírito. Entendeu? Isso vai que ser feito diariamente e com alegria. né? Por isso que fala, é, Deus assim procura aqueles que o, o, o adoram. Em Espírito e em verdade. É a mesma fala que me ouviu de Jesus A pessoa que Está acostumada a, a errar Dentro do, do erro do, Das doutrinas Elas não acham normal Você Achar o seu espírito sendo Deus Entendeu? Acontece que o seu espírito é Deus que Deus é todo o espírito a onipresença é Deus e Deus é a onipresença então tem que começar é daí né você, você tem a natureza divina integral e é essa a verdade que nós recebemos de Deus não, não, não estamos usurpando direito de ninguém dúvidas eu acho que, acho que é isso, é isso. É. É. o pessoal está agradecendo, a Rosane fez aí mais um comentário sobre o juízo justo, dizendo que além da aparência da ilusão egoica, é reconhecer o que é aparentemente invisível, na verdade não existe ser humano, mas a consciência perfeita absoluta do Cristo, isso. Uhum. Perfeito, né? Então, é, eu acho que foram passados vários princípios fundamentais. Tem que trabalhar com eles, né? Sim. Muda completamente a vida da pessoa. É outra vida que a pessoa vai viver. Entendeu? Se alguém fala que tem um político corrupto, você já cai fora, não fica perdendo tempo com isso. Entendeu? Imaginou se alguém ficasse Falando de Pilatos lá Como mal político Seria uma perda de tempo coletivo Toda opinião que vem da, da crença Ela é falsa Então para você não, não ficar repetindo falsidade Você tem que conhecer a verdade ah. Aquele que Fecha os olhos para não ver o mal não pratica su subornos. Suas águas serão certas, seu pão lhe será dado e suas águas serão certas. É o, o título que Isaías deixou. Né? É ser é praticado. Certo? É certinho. Ah, ótimo. Ninguém quer tirar dúvida né? Por enquanto, enquanto acho, acho que, é que é isso mesmo, Derson. Derson. Nós já alcançamos, alcançamos aí praticamente 45 minutos. minutos. É. Então, é um tempo muito bom, bom, né? É. Não, de tempo tá bom. Agora, é, tem que praticar, né? Sim. Tem que praticar. E essa, essa conversa, conversa vai florescer, florescer na mente das, das, daqueles que estão alinhados, alinhados aí com o pensamento. pensamento. É. Então, eu vou parar por aqui, para não deixar mais coisa para eles, tem bastante aí Tem bastante material é. para eles. Qualquer dúvida também, pode mandar qualquer dúvida que tiver depois lá, que você escrever, pode mandar escrever para mim. Ah, sim. Não, o interessante, interessante desse, desse formato, formato aqui que a gente fez, é que, fez, é que, que fica uma coisa mais casual, né? Praticamente um bate-papo, né? É, Onde sai Muita coisa legal, muita coisa iluminada nessa conversa. Deixa eu ver, quando Jesus falou para todo mundo que Deus espera que, que seja adorado em espírito e em verdade, deveria ter causado uma hecatombe universal essa revelação. Então as pessoas não têm aquela garra de pegar e. Eu vou viver, viver isso aí né? Então aquele que lança um livro ou, ou cria um movimento É endeusado Sem ser Não tem ninguém Na nomeação A ser endeusado Jesus não aceitou Nenhum tipo de é, Elogio Apesar que Todo mundo é, é rei do universo Jesus é, é o rei, tem fala dele de todo tipo e tamanho. Ele não aceitou nenhuma. Ele falou, bom, só existe Deus. Aquele servo lá que, ó oh, bom mestre, como eu faço para obter a vida eterna. Ele não, não repetiu o que Jesus disse. E Jesus disse isso aí. Vocês, por que me chamam bom? Bom só a um, que é Deus. Isso aí é outro reforço daquela oração dele. E você só tem o Espírito de Deus em você, para você entender isso e botar a vida nisso. Você está com a verdade na mente. Você é a vida de Deus. Por isso que você tem tudo que, que Deus é. E a pessoa não aceita. Então, quando não aceita, vai cair no mundo, vai achar que é um mortal qualquer, e vai lá chamar a padre para fazer extremoção. essas coisas todas do mundo Não existe morte. Por mais que seja convincente a imagem, não existe. E é, é uma imagem. Como um, um arco-íris aparece no céu. A pessoa, sempre eu, sempre eu falo assim que sempre a pessoa acha que é o outro que morreu. aquela crença em morte, Jesus falou que não existe morte. Ele não foi é, colocar em partes isso aí. Aquele que crê em mim não verá a morte. Tá lá, a Bíblia. Então é isso aí. Então, boa noite para todos. Bom aproveitamento aí da, dos princípios. E qualquer novidade, a gente avisa depois. Ah, com certeza. A ah. Cláudia disse que ia fazer uma pergunta, mas acho que ela não conseguiu... É... Formar. Lá, a tempo, fica, fica para, para a próxima. próxima. Agradecemos, Agradecemos aí a participação de, participação de todos. todos. E qualquer, qualquer próxima novidade, a gente avisa. Vamos tentar fazer um aviso com mais com antecedência. E disposição, disposição aí, estando o garço disponível, a gente repete, repete a, a, a, a, a live. live. Essa aí foi passada muita coisa que Jesus falou diretamente para o povo. Né? E foi falada exatamente o pessoal aderir, né? Aderir a ser uma pessoa que fala a crer em Jesus. Não é só admirar. Tem que admirar com atos. É isso aí. Então, boa noite para todos e até a próxima. É isso aí Darcy, obrigado então eu vou desencarar aqui tá joia, um grande abraço até mais. Tchau. é isso aí pessoal é, nós tivemos essa experiência que nós nos propomos a fazer aqui da tá live com esse propósito de falar com ele via telefone e A gente teve uma boa resposta, resposta. gostamos, foi bem legal, legal. Eu, eu acredito que o áudio ficou bom. bom, e, e esse, esse vídeo vai ficar disponível para vocês aí ouvirem quantas vezes vocês quiserem, né, tem muita, muita, informação, interessante, tem muita informação interessante, tem muita informação importante, muita, muita, coisa muita coisa que é para ser ouvida, ser pensada e, e, e ser praticada é, por cada é, um, por cada tá um. certo? É, é, as perguntas que não puderam, porventura, serem respondidas... A, a gente vai dar um jeito de responder aos poucos, pouco, talvez por e-mail, ou aqui na nas mensagens, mensagens mesmo. mesmo. E é, é é legal. É eu eu gostei, gostei bastante do, do modelo. modelo. e vamos ver se a gente consegue repetir aí, um mais para, para frente, as, as, as, as, as, novas, as novas lives, lives que possam aparecer. aparecer. Tá <S tá <S certo? Ele não gosta muito de, de ficar repetindo, de repetindo as, as lives, porque ele acha que é material importante, tem bastante coisa para... Para as, as pessoas, pessoas aprender, aprenderem, mas é legal que, que, que, que ele sinta que tem, tem um formato novo. Né? Esse, esse formato, formato interessante, é interessante. Algumas, algumas pessoas, pessoas não viram, viram, viram tivemos alguma audiência, audiência mas terão provavelmente pessoas, pessoas novas, novas aí que vão somar aqui o, a, a, aqueles, aqueles que, que procuram o conhecimento. Tá ok pessoal? É. Então, a então a gente vai encerrar. Mais uma vez agradeço a vocês aí pela participação. Agradeço a todos que fizeram as perguntas e acompanhe a gente aí. Quem não, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, né? deixa aí o like e a gente vai trabalhando aqui aos pouquinhos para ir melhorando a qualidade da informação. Temos aqui para aqueles que estão aguardando outros conhecimentos, né? porque as citas aqui que o Grazi disponibilizou. Para a gente fazer, fazer a, a conversão, conversão aqui, eu agora, trabalho, mas eu trabalho para continuar, para colocar, colocar aí no site, site aqui, no aqui no YouTube. Tem, Tem bastante coisa, coisa, então vamos lá, vamos trabalhar um, um pouquinho. pouquinho e. Mais faz uma vez, obrigado. Tá certo, isso, pessoal? Um grande, grande abraço, abraço a todos e até a, e até a próxima. próxima.